Olá amigos da Comunicação, eu sou Anderson Scardoelli e esse é o Fala Editor E lá no Comunix a gente já fez diversas matérias, né? Falando do tanto de apresentadores que o Roda Viva já teve uhum. Mas uma coisa nunca mudou a sua presença. Uhum. Eu quero saber de você como é essa experiência de há tanto tempo trabalhar num programa semanal de entrevistas como Roda Viva. Olha, eu tive uma outra experiência, que era é no jornal do Tarso de Castro, no Nacional de Passa fundo que eu trabalhei lá também uhum. durante um bom tempo, e aí o Tarso fez essa comentário no um expediente. Quer dizer, fixo aqui só eu Os pregos são emprestados Ele de Jesus Cristo pregado na cruz que Os uhum. pregos né, são emprestados eu também, uhum. Lá no Roda Viva tem essa impressão Que fixo ali só eu Porque todo mundo vai passando na registra, Fica um, dois anos né? e não outro um apresentador vários, vários ângulos, várias apresentações Perdi algumas também Porque eventualmente a censura também Na TV, que o tipo uhum. que me proibiu De publicar alguns desenhos Aí eu saí no meio do programa e voltei Quando voltou o Marcum em 2005 Então uhum. desde 2005 até agora que eu estou assim. direto e já passei por vários âncoras em e... vários formatos E esse ato foi de quanto tempo, Paulo? Assim, é? você... Esse ato? É esse ato que você então, ficou foi fora do de uns 4 ou 5 apresentadores Eu perdi, por exemplo, Matina Suzuki Fuseli uhum. Tardelli, Jorge Scosteg. Voltei quando voltou o Paulo Marcum uhum. Mas eu comecei com o Rodolfo Gamberini, Que era o primeiro âncora E acho que a ideia deles era mais ou menos essa De fazer a dinâmica né, do telespectador Ser um pouco mais enriquecida Para não ser só pergunta e resposta uhum. Porque, Apesar de ser um programa com Cinco câmeras de TV, sem três uh, fixas ao lado, uma zenital, outra uhum. em cima de mim zenital também, e mais uma de, de startup ali, de pegar os momentos ali que eu tive. Apesar disso, o telespectador eu sempre pergunta e resposta. É né? um cara perguntando e o outro respondendo. Então, o meu desenho ali tem essa interação de você fazer, inclusive, em cima dos assuntos, dos textos e das fisionomias, né? uh, o registro do, do encontro. Esse seu trabalho artístico, já ouvi né, de outros cartunistas, de outros chargistas, que é preciso ter concentração, tempo. Qual que é a sua técnica para fazer tanta tanta arte, tanto desenho ao vivo? Bom, pois é, eu desenho desde os 4, 5 anos de idade. Então, isso para mim e para o meu irmão o gêmeo também, uhum, nunca, Chico. Foi, já, Chico, nunca foi um é problema. A gente foi desenvolvendo essa agilidade, uhum. essa coisa mental também. De, a gente desenhava com 4, 5 anos de idade histórias, que eram, na verdade, storyboards. De, de, de, os desenhos animados que eu via na TV, do Reizinho, Reizinho os, os, depois o Ziraldo, foi um grande influenciador também, com, o Ciclo do Pererê, essas coisas. Então, aí eu fui, de acordo com os meus, as minhas influências, dando sequência. Mas uma coisa que eu sinto a vantagem também no Roda Viva é o seguinte, todo mundo ali fala sério, só eu me divirto. <risos> Alguém tem que se divertir, né Paulo? Uhum. E falando disso de diversão, você comentou do, do seu irmão Chico, né, que foi, é, do, do jornal O Globo. Uhum. E, em algum momento nessa diversão quem esteve no Roda Viva foi o Chico e não o Paulo? Não, a gente chegou a fazer Roda Viva junto, mas uhum. ali, onde presente, sou eu. Todo mundo Sim. confunde, acho que é. ele é que é do Roda Viva e eu que sou do Globo, Aham. Uhum. Mas foi engraçado, é. outro dia vieram gravar comigo uma entrevista Aí a produção me avisou, e disse, olha eles vão entrar gravando Vão tocar a campainha, você abre a porta e eles entram gravando Aí abriu a porta e entrou o cara dizendo Oi, estamos aqui com o Marcos Caruso Marcos Caruso, Marcos Aí, aí, aí, aí teve eles que voltaram que fazer de novo Oi, estamos aqui com o Paulo Caruso Pode me chamar de Chico, mas eu sou o Paulo São Paulo, <risos> é Aí voltando ao, ao Roda Viva, Paulo Nesse tempo de tantos trabalhos, tantos desenhos ao vivo Teve algum entrevistado ou jornalista ali da bancada de entrevistadores que chegou a reclamar contigo de algum desenho, de alguma arte? Não, em geral eles sentem contemplados, até mesmo com a crítica, né? Então não teve grandes problemas. Teve algumas reações ali, de pessoas que não gostaram. Por exemplo, quando eu fiz o Adjate, Adib Jateni, né? Com o avental de médico, com o coração, ah, o que doutor, é o especialista. Doutor, aí, sim. Coração, e o coração estava escrito, aí, logo, maluco, né? Eu não gosto muito assim, como o uhum. Moura também, teve outro desenho que eu fiz ali também que ele se sentiu uhum. constrangido. Mas é essa coisa que na verdade, o meu papel é também crítico, né? E as pessoas se divertem até com a crítica, às vezes se sentem contempladas pelo fato de sair sendo criticado uhum. e, e ao contrário se assim, algum elogio público assim de alguma autoridade de alguma personalidade que esteve no Roda Viva em relação Não, ao seu todo desenho mundo, inclusive depois que acaba o programa eu sempre saio e faço uma ponte com os entrevistadores e os entrevistados eu tipo, dou alguns dos meus desenhos né, como doação da Fundação Paulo Gargiulo em comparação com a Fundação padre Anchieta, eu Sim. sou a Fundação Algaruda. Mas é uma coisa que eu tenho em torno de 5, 6 mil desenhos é arquivados, tudo faz parte do meu acervo. E falando do acervo, tem algum projeto de alguma nova exposição? É, projetos Entram? sempre tem, nunca faz. Né? Eu estou com vários projetos aí na área de música, na área de texto. Tem outra coisa também que eu sofro, esse uh, toque, que é o transtorno obsessivo caricatural. Isso então, uma coisa que eu estou sempre, né? no meu bloquinho de desenho, fazendo as, as tiradinhas e as coisas que eu estou vendo, isso né? então, aqui é um, uma espécie de TOC, uhum. Transtorno Obsessivo Caricatural. E aí, <risos> é um então, é toque de pratico. Paulo Caruso. É, eu <risos> pratico constantemente uhum. isso. É um exercício também que ajuda muito na, na uhum. linguagem, na rapidez e no raciocínio. Né? É, às vezes é curioso, porque... É, eu vou nos bares em geral. Uma outra coisa que eu tenho um projeto também de fazer uma exposição que chama Bar do Ocilar. São os desenhos que eu já fiz em bares. Uhum. Eu sou é, frequentador de bares desde o meu começo profissional. Os, os, os jornais fechavam no madrugada e a gente ia esperar rodar, o bar ao é, lado. Depois do assim. fechamento, na redação. Então tem um dos projetos que é esse Bar do Ocilar, contando é, uhum. a história dos bares que eu frequentei. Eu já fui o primeiro ombudsman. Ombudsman. Um Não era ombudsman, cara. era ombudsman. o é, cara que responde as críticas. Eu tenho até um exemplo aqui Nossa, dos aí. frequentadores né, com caricaturas. Né, uhum. Enquanto o ombudsman respondia às críticas com os textos. Que eu tive. Mas eu fui o primeiro ombudsman. E aqui tem meus trabalhos como ombudsman. No bar que eu frequentava que era o Vou Vivendo Bar. Uhum. Esses desenhos hoje estão no filial. E aqui é um garçom. Respondendo a crítica de um dos frequentadores uhum. dizendo, pais, os, é? ca os casais que vêm aqui Só falta um casal na mesa O que, que é Não. Isso? Não. Aí o garçom perguntando para eles E para beber é. Essa é coisa é a maneira de você exercitar a linguagem do humor uhum. Sensacional, Paulo E só para finalizar para você Qual que é a importância Do jornalismo, da informação ter, Entrar em harmonia Com a charge, com a caricatura Com o um trabalho mais artístico Pois é, eu acho que esse casamento sempre foi importante, ajuda, né? assim como no exemplo do começo da, da imprensa, né? o papel da fotografia, né? que tirou o espaço que era dos caricaturistas antigamente, como J. Carlos, A.U., Calixto e outros artistas, porque a foto acabou tomando um espaço que... Então, que seria, né? aí a caricatura assumiu uma certa autonomia, que não precisava mais ilustrar o texto a que se dirigia o jornal. Então, teve uma certa autonomia que ajudou a ascensão de brilhantes artistas como o Milor Fernandes, agora o pessoal que depois vai fazer o Pasquinha, né? que são os meus ídolos, né? os meus é deuses. Até hoje tem uma igreja que eu frequento muito, que é o Bar Pasquim, lá na Vila Madalena, então todos ali representados: Jaguar, Ilô, Fortuna, Tarso, todo mundo ali. E o Jaguar, é de vez em quando, vai que lá. Essa coisa também foi um marco. Mas esse, esse, esses momentos alternativos, pois agora pois nós estamos vivendo esse assentamento o terreno da imprensa, do papel e tinta, com digital, então estamos centrais. Essa daqui é um dos poucos lugares que eu publico hoje em dia. É, um outro é na TV Cultura, mas não tem mais onde publicar os jornais, não tem mais espaço, estão cortando todos os artistas, então é uma realidade é, de Quando ainda existem os jornais impressos, né, Paulo? Do ponto de vista literal, assentamento de terreno que nós estamos sofrendo.